Caros irmãos e irmãs, em Cristo Jesus, nosso irmão, paz e bem. Estamos nos preparando para celebrar o jubileu da nossa província. O que é um jubileu? Um jubileu é fazer a mesma coisa que São Francisco fez no final da sua vida, quando ele começou a olhar para a sua história e dizer Foi assim que o Senhor me concedeu a mim, Frei Francisco, iniciar uma vida de penitência. Como eu estivesse em pecado, parecia me deveras insuportável olhar para leprosos. Mas o Senhor mesmo me conduziu entre eles e eu tive misericórdia para com eles. O que nós vamos fazer é olhar para a história da nossa província como São Francisco olhou para a sua história. Nós vamos olhar para a história de cada um pessoalmente, para a história da nossa fraternidade provincial e ver como o Senhor ao longo da história a conduziu e reconhecer de modo especial que toda a história ela é obra de Deus, é graça de Deus. Então nós queremos com esse jubileu restituir a Deus aquilo que é de Deus. Em segundo lugar, é um momento muito importante para nós avaliarmos a nossa prática evangélica e ver quais são os passos que nós temos que acertar. Ver como ajustar os nossos passos com os passos de Jesus avaliar a nossa prática evangélica e dar uma nova orientação de acordo com os novos tempos que nós vivemos. Por isso, este tempo do jubileu é um tempo de graça para todos nós.